Durante o mês de novembro, o projeto Compartilhação publicou em suas redes sociais histórias em quadrinhos sobre medidas de saúde pública no enfrentamento à pandemia da Covid-19, direcionadas à população LGBTQIA+. As propostas foram pensadas a partir de documentos da Organização Pan-Americana de Saúde, que financia a iniciativa. O Compartilhação é coordenado pelo professor Daniel Canavese e desenvolvido pelo Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde, Ambiente e Desenvolvimento, juntamente com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Os quadrinhos foram feitos por Pablito Aguiar e estão disponíveis nas redes sociais do Artista e nas da Abrasco. Em janeiro, o material virará um livro, com uma versão impressa e uma digital. Ambas serão distribuição gratuita. Gabriela Sardi, para a Ascensão da URGS. Thank <music>